suspende a operação Metis e determina que passe a tramitar no Supremo Tribunal Federal Pra alegria dos bandidos o Lex Luto do STF é, quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki mandou suspender a operação Metis aquela que investigava os jagunços do Senado, é, quer dizer os policiais legislativos que estavam tentando proteger José Sarney, Fernando Colo, Glaze Hoffman e Edson Lobão, da Operação Lava Jato. Teoria atendeu ao recurso apresentado por um dos policiais legislativos investigados, que alegou que, como estava seguindo ordens de senadores, ou seja, pessoas com foro privilegiado, apenas o STF teria competência para ordenar a sua prisão. É mais uma vez a dobradinha, foro privilegiado e STF, salvando a pele de bandido. Viu porque todo político faz tanta questão de ser julgado pela Suprema Corte brasileira? Hashtag PizzariaSTF Gol pagou o preço inflado para anunciar em sites de Cunha, Polícia Federal vê fraude. Alvo de investigação da Lava Jato, anúncios feitos pela Gol Linhas Aéreas em alguns dos sites do ex-deputado e agora encarcerado Eduardo Cunha, custaram milhares de vezes mais do que os valores praticados no mercado publicitário. De acordo com a Polícia Federal, esses pagamentos seriam uma forma de disfarçar propina paga para esse. Vagabundo, só para vocês terem uma ideia, para veicular quatro banners nos sites ligados ao ex-deputado, que possui acessos inferiores ao site do canal do otário, a companhia aérea gastou mais de 200 mil reais por mês entre os anos de 2012 e 2013. Esses valores são tão absurdos, mas tão absurdos, que enquanto em uma dessas páginas de Cunha o custo para cada mil visualizações seria de 416 mil reais, e em outro site concorrente, também na área evangélica e com uma quantidade de acessos muito maior, o valor seria de apenas 3 reais. Tá de sacanagem, né? Hashtag Milagre de Cunha. ONU aceita recurso de Lula sobre violações de suas garantias no Brasil? Ai, meu! Tá vendo, seus golpistas? Até a ONU sabe que o nosso Lula é inocente! Calma, filha da puta! Aceitar não significa que eles tomaram alguma decisão, significa apenas que eles receberam o pedido. Aliás, a própria ONU tratou de deixar isso bem claro, dizendo que nem chegou a analisar ainda a admissibilidade do caso. Ou seja, ela apenas por educação disse que recebeu o processo e que talvez comece a ler o caso de Lula nos próximos cinco anos. E por falar em Lula, adivinha quem é o ilustre aniversariante de hoje? Feliz aniversário, Lula! Parabéns, Lula! Desejo a você muitos e muitos anos de vida! Na cadeia! Hashtag Feliz Aniversário, Lula! Momento. E aí, já tá inscrito no canal? Não? Tá esperando o que então, porra? O canal acabar, é? Se inscreve logo aí nessa bagaça, mas se inscreve pelo link que eu tô deixando na descrição do vídeo. E bora chegar a um milhão de inscritos e mandar um CHUPA YOUTUBE! Aqui é canal do otário, porra! Arrecadação cai 8,27% para 94,77 bilhões de reais no pior setembro em 7 sete anos. O roubo, é, quer dizer, a arrecadação de impostos e contribuições federais voltou a cair em setembro. Mas isso está acontecendo não porque o governo está reduzindo os impostos, mas sim porque o povo não tem mais dinheiro de onde tirar mesmo. Segundo a Receita Federal, o total pago pela sociedade em tributos somou cerca de 95 bilhões de reais, o que representa uma queda real, ou seja, descontada a inflação, de 8,27% em relação a 2015. Esse foi o pior resultado observado pro mês desde 2009. É, com tanto imposto que é cobrado, chega uma hora que o povo não aguenta. Hashtag curva de Leffer. Governo paga pensão até a beneficiária morta. Pois é, a crise no país está tão grande que até o governo anda fazendo pente fino em locais onde antes fazia vista grossa. O Tribunal de Contas da União achou cerca de 20 mil filhas solteiras de servidores recebendo pensão irregularmente. Tem casos até onde os valores continuaram sendo pagos pelo governo em nome de beneficiárias que oficialmente já morreram. E sabe quem é que estamos pagando por tudo isso? Nós, os Otários dos Brasileiros. Hashtag Somos Todos Otários. E para finalizarmos essa edição. Youtuber revolta fãs ao dar comida cuspida ao seu gato. E é, mesmo é Foda-se! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então já sabe, né? Se inscreve aí nessa bagaça e arregaça esse like. Ah, e ainda dá tempo de se tornar um patrão, doador ou assinante do site do Canal do Otário e concorrer aos sorteios de adesivos e até otarinhos que ocorrem na primeira semana de todo mês. Então, corre lá! E excepcionalmente nessa sexta-feira não teremos Otário News, então segunda-feira tem mais.